Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos falar sobre as três estrelas coreanas mais suspeitas de estarem em relacionamentos amorosos, mesmo após negarem os rumores. Vamos começar! Sam Young-mi, jogador de futebol do Tottenham Hotspur FC. Foi eleito o número 1 na lista de estrelas cujos rumores de namoro ainda são suspeitos, mesmo após negá-los. Em uma pesquisa online realizada pela comunidade The Inside, Sun young recebeu 13% dos votos, totalizando 8,897 votos. No passado, Sang foi envolvido em rumores de namoro com várias celebridades, incluindo Mina, do Giros Day, a atriz Yo-Sou Yang e Jizou do Blackpink. Apesar de ter negado os rumores, muitos fãs ainda acreditam na possibilidade de um relacionamento relacionamento amoroso. A atriz Song Yee-kyo ficou em segundo lugar, com 8,021 votos, 12%. Desde o divórcio com Song Joon-ki após um ano e oito meses de casamento, Song Yi kyo enfrentou rumores de namoro com diversos atores que trabalharam com ela em projetos. Recentemente, surgiram rumores sobre um possível relacionamento com o ator Park Sung-won, com quem atuou em The Glory. Jennie, membro do grupo de K-pop Blackpink, ficou em terceiro lugar, com 7,848 votos, 11%. Anteriormente, Jenny chamou a atenção por rumores de namoro com Kaido EXO e G-Dragon do Big Bang. Recentemente, ela foi envolvida em rumores de namoro com VEDU BTS após relatos de que foram vistos juntos em Jeju. O fato de Jennie não ter negado o rumor levou a especulações de que ela pode estar confirmando o relacionamento. Logo atrás de Sun Yeung-ni, Song Yee-kyo e Jennie na lista de estrelas mais suspeitas de namoro estão G-Dragon, com 7,793 votos, e Kang Dong-won, com 7,734 votos. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!